Gente, nós vamos filmar a alegria de um cachorro ao encontrar seus donos. Vamos lá. Ele ama a dona, É, né? ele ama a dona. Até chora. Vamos ver. Hoje, quando ela foi pra escola, ele ficou chorando. Vamos ver. Olha a alegria dele. Olha, o choro. Cachorro chorando ao ver sua dona. Ele é muito fofo. É agora? Ele é o pinche número um. pesquisiviste né, moleque. <risos> Taji. <Toddy>. Chama ele. <risos> oh, olhei, oh, tô. <risos> isso aí Cachorro eu tô... chorando a vez sua dona. Então, é. Abre mais é. filho, que machuca! machuca! Vai ah, lá. Cuidado, ele tá atrás de você. Oh, é dó. Oh, oh, dó. Ó, odo, Ó, Edó. Virei ele pra cá. Tá te lambendo, Tá chorando. Ó, oh, é alegria. Chorando por causa da dor, né? Cachorrinho chorando. Olha, mãe, tá chorando. odo, oh, e ele demora para parar, né, mãe? Tu que vai ficar chorando é. e lambendo, Ai! Chega de lamber. Chega de lamber. Oh. Eitho, Eitho, não é e, Todd! uma alegria desse Carinho, tá, Todd? Tá aqui minha bolsa! Deixa eu ver! Minha, mamãe! Aqui. Tá aqui minha bolsa! Tá aqui! Pronto, matou a sua saudade, Está né, Todd? Oi, a alegria, a felicidade esse cachorrinho. Ele até chora, já. Ela chama saiu lágrimas. vai pegar. Saiu lágrimas. Vai lá, vai vai. A vamos lá.